Uma coisa interessante sobre tecnologia automotiva é que você acha que está rodando bem até que algo melhor, mais avançado, demonstra o quanto você estava ultrapassado. Foi assim com os motores, a segurança, os sistemas de injeção combustível. Tudo foi aprimorado, ficando para trás com a evolução.